You're never gonna it. You're not good Salve rapaziada, tamo aí hoje com mais um vídeo de Free Fire Graude pra vocês. E rapaziada, já chega deixando o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Nossa. Troquei meu lance sem querer E, rapaziada, vamos bater uma meta aí De mil likes nesse vídeo E... Eu vou falar sobre posicionamento hoje Dicas de posicionamento e trocação, meu irmão <risos> Só passando aqui rapidão Só pra agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aí Que o canal tá crescendo a cada vez mais E... Se Deus quiser, a gente vai bater a meta De 100 mil inscritos até o final do ano Eu acredito nisso, rapaziada Eu sei que... É muito, mas pra Deus não é nada, rapaziada E eu conheço muitos amigos meus que estouraram em uma semana, velho Em uma semana eles pegaram 150 mil E eu acredito que a gente também consegue, rapaziada Então, é nóis Quando bater 100 mil inscritos, esse ano ainda, se Deus quiser Eu vou soltar um mega sorteio Eu já tô com 5 mil diamantes já pra guardar pra vocês, beleza? Então é isso aí Ó, é o seguinte já pega o caderninho aí, rapaziada. E anota as dicas que eu vou dar pra vocês, beleza? Como no vídeo anterior eu ensinei sobre... Como subir pra mestre. Eu dei umas seis dicas. É, eu vou dar dicas de trocação e posicionamento nesse vídeo aqui. Mas anota juntamente com as outras dicas que eu dei do vídeo passado. Na mesma caderneta. Se você não assistiu, eu vou botar o link aqui na descrição, beleza? É, bota na cadernetinha aí, anota tudo certinho e depois lê tudo pra poder jogar ranqueada, beleza? Chama a sua squad, seu duo, pra poder assistir também, pra eles pegar o macete. E breve, quando eu conseguir comprar os equipamentos pra gravar a minha mão jogando no celular. que tem gente dizendo que eu não jogo no celular. Tudo um bando de idiota, né? Mas, quando eu tiver com os equipamentos já pronto pra poder gravar no celular... Vai ser topzera, velho Eu vou ensinar muita coisa top pra vocês, beleza? Então, sim, bora Lá vai a primeira dica O segredo de uma boa trocação Saudável E um bom posicionamento É você pegar e garantir a safe Garantir as pontas da safe, rapaziada Eu vou pegar a safe e continuo falando sobre Aí, rapaziada, tô pegando a safe aqui é, Como eu tô jogando com meus amigos Que os caras jogam muito, tá ligado? Tudo da magnata é, eu jogo ruxando com eles, entendeu? Eu não ligo muito pra posicionamento Eu jogo o jogo como você tem que jogar, entendeu? Mas, de dicas, vocês têm que garantir a ponta da safe Você que tá começando agora, você que tá platina ou tá diamante, algo do tipo Você tem que garantir a ponta da safe e com calma Ficar sem medo de jogar ranqueada Porque tem gente que tem medo, que fica com o coração aceleradão, tá ligado? Quando tá perto de ganhar uma partida então vocês tem que se acostumar primeiro com o ritmo Tem que garantir a ponta da safe Quando fechar de novo E ir pra outra ponta da safe eu tô aqui, ó Tá vendo? Ó, ó, um cara ali, ó Que isso? Ai Não tô enxergando nada Cadê o cara? Lá, na esquerda então, rapaziada, tem que garantir a ponta da save para você poder ter uma trocação saudável Porque levar tiro das costas, rapaziada, é mortal, entendeu? Você só se salva se você tiver gel Por isso que é essencial você ter gel E quando você tiver muito gel, divide com seus amigos E fala para eles usarem bem, né? Porque tem gente que não sabe nem posicionar um gel, rapaziada Então é osso Tem que aprender isso também se vocês quiserem um vídeo de posicionamento de gel, sei lá, de como usar o gel mais rápido, eu vou trazer também pra vocês se vocês quiserem, claro, né? Mas o que eu mais quero é ajudar os meus inscritos, ajudar quem é fiel ao canal, rapaziada. Eu quero ver todo mundo do canal mestre, velho, todo mundo no global e falar: pô, velho, um dia eu vou jogar com esse mito aí level up. E eu vou jogar com meus inscritos breve, rapaziada. Só falta comprar os equipamentos só pra poder começar a trazer live, top zera pra vocês. E o negócio é doação, rapaziada. Necessito de doações pra poder fazer essas compras. E é isso aí, velho. Eu tô observando bem aqui. Segunda dica é você olhar tudo. Você não pode ficar sem olhar nada. Entendeu? Pera aí, falei certo? <risos> Meu amigo É... Você tem que olhar tudo pra poder ver se tem alguém Pra poder falar a coordenada pro seu parceiro Tipo assim, você olha pro lado E aí você vai falar Pô, velho, tem cara no 60 Entendeu? Tem cara no 150 Entendeu? Você tem que falar a coordenada pro cara Mas você não pode atirar primeiro Pra poder depois falar Você tem que falar a coordenada primeiro Pra ir atirar depois juntamente com você E vocês derrubarem o cara na facilidade Entendeu? E assim vai, você derruba a squad do, do outro inimigo com facilidade E olha essa dungeon bendita, meu, meu amigo Vou ter que descer lá embaixo, antes que essa dungeon me mate Vou Pegar essa casa ela Sim, então, tem que atirar todo mundo junto, rapaziada Porque senão pode dar uma merda daquelas merdas, sabe? De perder 80 pontos Que é uma dor no coração misericórdia o negócio é sério, rapaziada Rapaziada, tem gente que chega no privado E me oferece dinheiro Pra poder upar as contas, até mestre eu até tô upando Se você quiser fazer isso também Me manda uma mensagem no Insta Que eu faço, beleza? De boa E tem gente trocando em cima e do lado esquerdo, ó Ó o posicionamento aqui Eu não posso levar de cima, tô olhando de cima, ó, tá vendo? Então fique olhando pros dois lados não pode dar uma merda daquela merda mesmo Olha lá, olha lá Como Capa, viu? Tô avançando Tô de lança Vou aproveitar outro oh, lá em cima Nossa, bugou Meu, meu negócio que tinha bugado, velho Que isso? Vou pegar a osso Já era Menos um, outro aqui Meu amigo Outro, que isso meu parceiro Outro aqui atrás Mano do céu, nossa senhora Que isso, menos três Tá sussa, agora eu preciso de uma arma De rush Deixa eu trocar essa Nossa granada E dar um tchauzinho <risos> Meu amigo Ai meu Deus Rapaziada não leva mal não <risos> Coitado dos caras Velho Ai meu Deus. Caramba. Toda vez que eu matar alguém agora eu vou dar um tchauzinho pra ele. Coitado, né, velho? Meu amigo. Pronto, acho que eu já tô bom. Eu só não gosto Peraí, Vou trocar esses pais 12, velho. Jogar pelo celular com Spice 12 é osso, rapaziada. Na minha opinião. Porque eu não viajo muito nela, rapaziada. Eu acho ela, tipo assim, quando você não consegue atirar direito com ela, o cheiro espalha muito, e aí dá muita merda. E eu tô levando um dano bonito aqui do gás, que eu acabei trocando a arma sem querer, meu amigo. Eu vou chegar vivo de boa. 17 vivos e os caras na trocação insana, meu amigo... Trocação tá osso aqui, rapaziada. É, vou largar... Prim... Terceira dica pra vocês. Quando vocês estiverem assim, em campo aberto, velho. Já fica atento pra usar o gel. Entendeu? Eu não fico com o gel na mão aqui. Porque, tipo assim, quando eu vou trocar tiro com alguém, eu boto o gel rápido. Porque meu celular dá pra ter uma agilidade bacana, entendeu? E, tipo assim... Quando você estiver correndo no aberto assim, eu aconselho você botar o gel na mão. E quando você levar o primeiro tiro, você já bota o gel na mão. Pra poder meter bala nos caras. Porque. Pode dar merda, rapaziada. E se der merda, é menos 50. E tem três vivo aqui, ó. ó. Ó, um ali, ó. Menos dois. Então, rapaziada, tem que ficar muito esperto. Os caras estavam dentro da casa, mas se eles tivessem agilidade suficiente, eles iam botar um gel na frente pra poder se rilar pelo menos, pra gente poder avançar contra. E, nossa, o cara pegou é a grosa. E eles não fizeram isso. Começaram a lavar tiro e não estavam nem aí. Agora falta achar o resto. Eu vou entrar nessa água aqui, é o jeito. O cara deve estar do lado ou do outro lado? Oxi. Mataram um Um amigo ah, Mataram também Cadê O outro lado, oh, botou dois gel ó. Vou pegar a e vou botar dois gel aí. Só estou ele. ele ah, já esse gel aqui. É rapaziada, muito obrigado que quem assistiu até aqui, tamo junto, bota aí a hashtag pulo do macaco louco só quem assistiu até aqui, beleza? Não esquece de me seguir lá no Insta, tamo junto, é nóis.